E aí gente, beleza? É, aqui é o Rick, bom, esse é o meu primeiro vídeo do canal, com câmera né? E já é a quarta vez que estou tentando gravar e a primeira gravação deu erro no áudio, a segunda deu erro de arquivo e a terceira deu um monte de erro. Aí agora essa quarta vez acho que está dando certo. Eu configurei o áudio, eu configurei o vídeo. Vamos fazer uma gameplay bem rapidinho aqui de pop playtime. E por favor, espero que vocês comentem o que jogo vocês querem na próxima pra me poder jogar, eu tô jogando aqui já é quase 11 horas da noite não, não posso falar muito alto e é isso espero que vocês gostem do vídeo vamos nessa minha primeira vez jogando aqui é o episódio 1, porque o 2 é... é pago né então se vocês gostarem de assistir o episódio 1 gostarem do vídeo comentem, pra que eu possa trazer o 2 pra vocês depois beleza? vamos nessa capítulo 1 Abraço apertado É, esse aqui é o Huggy Wuggy, né? Uh, um ex-empregado da Playtime Company Como um ex-empregado da Playtime Company Você finalmente retornou para a fábrica Depois de muitos anos uh, Todo mundo desapareceu Emoção, né? 11 segundos later. Esse aqui tá cheio de sensores de, de segurança, de movimento E se a gente invadir, vai vir segurança E nunca é tarde demais para voltar para trás Da meia volta e ir embora, né? Concordo que é aqui sinistro tá, ah, todos os rugwigs saíram da caixinha caramba que que é isso, velho, um robozinho what the fuck isso aqui não tem nada, vamos nessa Preciso dos bracinhos, obrigado. Você é retardado por acaso? Caramba! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Droga puzzle, fa a merda. One eternity later. Hello. Rosa Elo vermelho. Duas horas depois. Este é o tal do Mula. Agora vem aqui. pack. Ah, da hora. Essas mãozinhas é muito massa. Segure os dois canhões. Uh, aperte para tirar, aperte de novo para puxar. Segure para arrastar os objetos. Só atire em objetos pequenos e que sejam pegáveis, né? Não atire no seu companheiro de trabalho, pode causar machucados. <risos> Também serve como condutor de energia. Obrigado. Beleza, manda, manda para nós. Abre, abre, abre. Abre para nós. Quero usar. Bora, bora. Essa mãozinha é muito massa, velho. A melhor coisa do jogo. Nessa. Esse é, essa? é assim onde ir porque né? Óbvio. É frio pra caramba aqui, velho. Muito frio Olha o que encontramos aqui. Meu jogo tá no, no low, né? no médio, sei lá. Ai, que Boca de salsicha. Tá. É, como o meu jogo tá no fraco, acho que não dá pra ver ele respirando. É. Enfim, ele tá vivo. A gente já sabe disso. Oh, será que não? Tem um milhão de pessoas jogaram esse, esse jogo, então não tem spoiler nenhum mais pra me esconder. Mas olha só, olha lá. Oh, Escuro, velho, bugou. Sinistro. Pra onde eu for, vai dar errado. Beleza. Ah, tá. Um bracinho, o bracinho. O bracinho. é da hora. Pera aí, peraí. Esse bracinho é massa. Man! Passa essa luz. Uh, uh, vambora. Ah, não me dica. Não me diga Caraca, da hora Por que é tão gigante, velho. Vou levar ele embora comigo Vambora, vambora Vou me andar com ele por aí Acho que dá, beleza, vamos abrir aqui primeiro Vou levar ele comigo pra ser meu guarda-costas Ganhar. Meu amigo, você vai me proteger, seu irmão mais velho. Tô de olho em você, hein, vagabundo. Sequestrei o Hug Olha o nome do vídeo, vai ser esse aí, o título. Bora, amigo, bora. Tenho preguiça. Você vai me ajudar. Ah, não. Ah, não dá pra passar, velho. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Deixa ele ali. Opa, tem uma fita aqui. Então, Precisa achar a fita. Ui. Inserir na edição o barulho U do Roblox Não precisa das duas mãos para fazer isso Opa e já tem um ali Aqui, a fita. Hours later. Vou resumir o que ele tá falando. Eu não vou traduzir em tempo real porque eu sumi ruim nisso. Não sei porquê. Really? What the fuck? Ah, é uns dois caras brigando por causa de caixa. Uh, de hug boxes, né? Aquelas caixinhas do Rug lá. Tá saindo demais, estão sendo feitas demais porque tá saindo pro orfanato. Bizarro mandar um tipo de bicho desse por orfanato, né? Eu não quero! Prefiro não pegar. Tem que ficar sem brinquedo. Falta amarela. Uma mãozinha vermelha. Tá se movendo agora. Agora sim. Não. Não. caria Ah, entendi, entendi, entendi. Quero saber se buzou. Aqui. Ah, tá. Aquele ali é o que eu. Ah, beleza, então vai ser esse aqui. Vou passar por esse aqui, com certeza. Boa em puzzles, é o que, velho? caramba, que estranho. Tá, aqui é máquina de é fazer amigo, é isso que eu entendi. Vamos nessa então. Tá. Mais um puzzle. A que eu energia. Tá, eu tenho que E... entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Boa, sim. um pouco. Pra onde vai estar aquela ficha, hein? O que está aqui, é bom, olhar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. aqui, beleza. É isso certamente que sim. Até que enfim, vou te chamar de gata dele, Bumblebee, Bubble Cat, Pink Cat, Foi estranho esse nome. Beleza, é isso, agora eu quero ir embora. Perfeito. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí. Tô brincando, tô brincando. Vambora, vambora, vambora. Ó, o bicho vindo. Recarrega. É, Agora vambora. Nossa, filha é da mãe. Ai, caramba. É louco, velho. o bicho é muito grande, cara. Desapareça. Vai, vai, vai, vai, vai. O vai. louco corre devagar demais. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ah, ah. Por aqui, por aqui. Ah, cagada. O que foi na né, Santa Madalena, rogai por nossos pecadores agora na não é nossa morte também. É, é... meu computador, o computador, gente. É, não é tão potente assim, é. eu acho. Sei lá. Vambora, vambora, Esqueci de virar, esqueci de virar, esqueci de virar, caramba, esqueci de virar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não é aqui, é uma curva pra algum lugar, não lembro aonde. É aqui, é aqui, isso, isso, isso. Boa, boa, boa. Tem que olhar pra trás, tem que olhar pra trás. Também não é aqui. Vamos, vamos, vamos, corre, corre, velho, né? ele é muito devagar. Aqui aqui aqui. aqui, aqui, aqui, Caramba. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah, não. Vai. Não vai dar, não. Uhum. Abre, bora, bora, vai, é espera droga. Ufa, cheguei. Vai, é isso. E agora é só faltar? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Ih, pega aqui. Puxa. Ah, se ferrou. Caramba. É... A YouTube não gosta, o YouTube não gosta. Mas é muito estranho. Ele é só um bonecão, não é? De plástico, etc. É... o negócio aqui tá tenso. É pior do que eu imaginava. Tá, não essa, a outra fita. A do outro mapa, esqueci de pegar. Deu muito ver o que ia acontecer. Vou resumir pra vocês, vou deixar tocando depois do resumo. Eles estavam fazendo um experimento, experimento 1100 pelo visto. E ele deu B.O. Ele se tornou mais forte que os outros e no final entenderam. todo mundo morreu. Cachaça da <risos> porta aqui, com certeza... Gente. Esse lugar é sinistro. Embaixo de uma fábrica tem um... Corredor, tipo, um quarto e... Umas portas, umas almofadas. Ah, hell no. Liberamos ruim. E foi isso. Esse foi Pop Playtime. É, eu gostei muito do jogo. O capítulo 1 tá incrível. Espero muito jogar o 2 agora. Mas não depende de mim. Depende de vocês. Se vocês quiserem ver eu jogando no capítulo 2, se inscrevam no canal. Comente é, que vocês querem o 2. Digam o que vocês acharam do vídeo. É meu primeiro vídeo. Minha primeira gravação com câmera. E minha primeira edição de vídeo também, sozinho. É, os outros vídeos que tem no canal Eu editei de uma forma mais simples e tal isso eu vou trabalhar, vou editar bem Vou virar madrugada aqui editando Então o feedback de vocês vai ser muito importante E é isso aí galera Muito obrigado e até o próximo vídeo